Você conhecerá agora um breve resumo da origem do principal protagonista de On Psy, Monkey de Luffy conhecido simplesmente de Luffy. Onde ele nasceu. Sua vida de infância e seu principal sonho. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Já deixa o like e se inscreva no canal. Para que tenhamos sempre com conteúdos One para você. Ponto nascido na Vila Ucha. Monkey de Luffy como era chamado. Certo dia nesta mesma vila a tripulação do Ruivo estava habitada por eles. Junto da tripulação do Ruivo havia um pequeno baú. Que dentro desse baú havia Gomu Gomu no nome. Como Luffy não sabia o que era uma Akuma no milho ele acabou comendo. Pensando que era uma fruta comum. Onde que ele comendo essa fruta acabou ganhando poderes. Luffy tinha um sonho desde sua infância que era se tornar o rei dos piratas. Muito obrigado por assistir. Você gostou? Dê um like.